Olá, eu sou Célia Zenaide, conselheira do Conselho Federal de Psicologia e em 2018 nós temos o desafio de discutir as diretrizes curriculares para a formação da psicóloga e do psicólogo no país. Dada a nossa diversidade, seria importante que discutíssemos as relações étnico raciais dentro das diretrizes curriculares, visto que essa temática fica totalmente fora da formação dos profissionais que estamos colocando no mercado. Seria importante que professores, a categoria, as coordenações de curso participassem dessa discussão. Estamos juntos nessa luta. O Conselho Federal de Psicologia, a ABEP e a Fenaps.